Esse vídeo é para quem gosta de usar cores, mas não tem a menor noção de como fazer isso. Então, hoje eu vou te ensinar o melhor jeito de fazer combinações, mesmo que você não entenda nada de moda. Olá, eu sou a Marcela Damaso, sou consultora de imagem e estilo pessoal. E hoje eu vou te ensinar o melhor jeito para você conseguir fazer combinações de cores, sem precisar saber o que é cor análoga, de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples, você vai conseguir entender. Bom, não é segredo para ninguém aqui que eu tinha, assim, muita, mas assim, muitas dificuldades de fazer combinação de cores, né? E, assim, essas combina... Eu não, a minha dificuldade era por diversos motivos. Um deles é porque eu não sabia quais cores eu gostava. Eu achava que eu gostava de tudo quanto era cor e eu tentava fazer esse mix, nessas né, combinações de cores, com cores que eu não gostava e aí eu acabava não me sentindo bem com elas. Então, eu fui atrás e descobri as cores que eu realmente gostava, as cores que faziam parte do meu estilo pessoal. E aí, tudo mudou, né? Tudo ficou mais simples para eu combinar as cores, porque eu gostava dessas cores, gostava de todas as, aquelas cores que eu tinha escolhido. Então, eu consegui fazer essas combinações de uma forma muito mais simples, sem sofrimento, sem ficar pensando que eu tenho que combinar três cores, que tem que ser tríade, que tem que ser isso, que, tem que ser aquilo. Aí, o que aconteceu? Eu me libertei dessas regras de tem que ser assim. Eu tenho que fazer essa combinação X, porque é assim que fica bom. Eu tenho que fazer a combinação Y, porque dessa forma vai ficar melhor. Consegui me libertar disso e hoje eu sei fazer as combinações. E eu faço sempre a meu favor, a favor do meu estilo pessoal. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu fiz, assim que eu decidi que... É... Eu queria me conhecer mais, eu queria conhecer mais o meu estilo pessoal. Aí entra a parte de autoconhecimento, eu comecei a reduzir o número de cores. Parece assim contraditório, né? Mas quando eu reduzi o número de cores, eu entendi que de fato aquilo fazia bem pra mim. Eu entendi as cores que me deixavam mais bonita, que eu me sentia mais feliz, que eu me sentia mais empoderada, ou mesmo que eu me sentia mais estilosa. E aí eu tenho que te falar, né, reduzir, quando eu falo reduzir, não é acabar, você não vai acabar com as cores. Nossa, agora eu só posso ter aquele branco, preto, cinza, um bege, aí posso escolher só uma cor, né, uma cor forte, um vermelho, um laranja, né? nada disso, você reduz. Você tem uma gama absurda de cores, eu tenho certeza, que se você for lá no teu guarda-roupa agora, você vai achar amarelo, laranja, azul, é, vermelho, rosa, verde, azul turquesa, Aquele monte de cor, e às vezes você nem consegue combinar aquilo. Aí você faz aquela combinação clássica, né? Ah, vou pôr com preto, que preto dá com tudo, vai com tudo. E não é bem assim. E aí, como que você faz para escolher, para reduzir? Eu comecei a olhar para dentro do meu guarda-roupa, entender né, que eu, as cores que eu mais usava, as peças que eu mais usava. E aí eu fiz essa redução. Então, eu usava mais vermelho, então eu vou deixar na minha, na minha paleta. Não fiz coloração, tá, gente? Coloração pessoal. Mas eu fiz uma paleta que eu usava. Ah, eu não uso muito verde, então eu não tenho mais que comprar, sair comprando várias cores, né? Várias, várias peças na tom verde. Eu posso ficar com vermelho, preto, talvez um roxo, um rosa antigo, um pálido, um rosa pálido. Então, foi isso que eu fiz. Eu reduzi as cores e, a partir disso, eu comecei a entender também aquilo que eu mais usava. Olha que interessante. Quando a gente tem muitas coisas... Provavelmente você não vai entender muito bem aquilo que você gosta, porque você simplesmente vai comprando, né? Você não tem uma intenção. Você não é intencional na sua compra, no seu estilo pessoal, na, nas escolhas das cores que você vai combinar. E aí acaba ficando mesmo perdida em tanta informação. Agora sim foi fácil? Não, não foi fácil. É um processo, assim, um pouco doloroso, porque você tem que tirar as peças do teu armário, né? Não é uma coisa que você vai deixando, deixando lá, tudo bem, né? Igual vejo muita gente, ah, eu separo um, um, um espacinho lá e eu deixo as, as peças que eu mais uso. Ou deixo as cores que eu mais uso. Não entendo muito bem isso, sabe? Não tem muita vantagem em você fazer esse tipo de coisa. Se você tem um guarda-roupa grande, o legal é que você use todas as suas peças. Assim, como se você tivesse um guarda-roupa menor. Acabei de falar, reduzir não é acabar. Então, você reduz, né? E você vai ter que tirar as peças do seu, do seu armário. E aí... Rola aquele apego, né? Não tem como. Quando você gosta de alguma coisa, ou você é, é apegada com aquela peça porque alguém te deu de presente, ou porque é alguém que já não tá mais, não faz mais parte da sua vida, e você guarda aquela peça. Então, é um processo um pouquinho doloroso, né? mas assim, é um processo de autoconhecimento, e ele acaba se revelando muito bom no final. Porque aí você consegue entender que aquele laranja que você não usou há muito tempo, você comprou e não usou de jeito nenhum, não gosta, não... Sabe aquele tom que ele fica lá, você olha pra ele e não sabe porque tá lá? Pode ser por isso, alguém um dia falou pra você, olha, você fica linda de laranja. E aí você acreditou, às vezes nem, as pessoas nem falam por mal. Mas você vai lá e compra o bendito do laranja e depois você não entende porque você não usa aquela peça. E aí você acha que é modelagem, mas às vezes é a cor. Então você acaba usando coisas que às vezes não tem nada a ver com o teu estilo pessoal tem nada a ver com seus valores, com o que você gosta, com o que você acredita, e tá lá porque alguém falou e você acreditou, você ouviu essa pessoa, você não se ouviu, você não entendeu ainda que você não precisa ter aquela cor, porque alguém falou que você devia ter. Então, isso é o mais legal nesse processo né, de desapego, de redução de cores, pra você combinar mais, fazer mais combinações com as cores que você gosta. Então, depois que eu comecei, é, né, que eu fiz esse detox que eu tirei, a, a maior parte da, das cores que eu não usava, eu comecei a entender né? melhor o meu estilo pessoal e as coisas ficaram bem mais fáceis. Eu consegui fazer as combinações e, de cores e eu gostava dessas combinações. Não era assim como se eu fosse uma, uma pessoa, um, sabe um personagem, que tivesse vestido de personagem. Né? Aí eu olhei na, na revista, vi aquela mulher com um verde, um azul marinho e um amarelo cítrico e eu coloquei tudo aquilo e de repente eu não me sentia tão bonita, tão é, uh, bem vestida quanto aquela mulher da revista. Então eu fui entendendo tudo isso. Então hoje eu vou passar essas estratégias para você e eu gostaria muito que você já colocasse em prática. É muito importante, tudo aquilo que eu falo pra você, você colocar em prática. Porque não adianta nada você me ouvir, ouvir, ouvir, ouvir. Me ouvi falar de várias dicas, várias estratégias, como você vai ser bem vestida assim, como você usa calça jeans, como você usa o básico funcional a seu favor, e você não consegue colocar isso em prática. Por quê? É uma informação que você só vai guardar, você não vai usar. E aí você nunca vai ter essa, esse estilo próprio que você tanto quer. Você nunca vai entender qual é o teu estilo próprio. Você nunca vai conseguir fazer as combinações que você quer. Porque você tem aquela informação ali, mas você, ó, você continua lá no Pinterest só olhando, só buscando, só salvando várias pastas, né? Mas e daí? O que, que você vai fazer com isso? Então, a partir do momento que eu te der essas estratégias, já corre e já coloca em prática. Não fique esperando, tá? Vai ficar ali, ó, fresquinho na sua cabeça, você vai poder revisitar esse vídeo quantas vezes você quiser. A informação aqui é livre, não precisa pagar, mas você precisa começar a colocar isso em prática. Então, vamos lá. Eu comecei usando também, é, fazendo uso das cores que são clássicas, né? Das combinações clássicas. Então, o que, que seria uma combinação clássica? Um navy, um branco, um vermelho e um marinho, né? E aí você pode usar de várias formas. Não precisa ser na forma, assim, de uma blusa listrada ou de uma bermuda listrada. É lógico que você vai trazer muito mais informação, né? Da, da marinha, dos marinheiros, que a gente, se a gente começar a lembrar lá da Chanel, né, que ela usava muito essa, essa referência dos marinheiros, ela usava muito uh, essas cores e essa estampa, né, listrada também, que é um clássico. Você pode é, fazer outras combinações que não precisem ser necessariamente, né, que remetam necessariamente ao estilo navy. Então, vamos lá, eu trouxe uns looks para vocês verem, como sempre. Aqui o clássico, né, bem super clássico mesmo. Ela tá com essa saia marinho essa saia azul, com um tom azul. A blusinha é listrada, branca e vermelha, então vai puxar mesmo pro navy. E uma sandalinha vermelha. Gente, entende que vocês não precisam fazer aquelas combinações, sabe? Mirabolantes. Que vai pegar uma cor assim, sabe por aquilo. É super simples, é só você prestar atenção, né? Nos clássicos. E eu peguei mais alguns looks também pra vocês verem. Dá uma olhada como fica bonito sabe, o marinho, né? Uh, com essa listra na manga, que ela tá com essa blusa marinho com essa manga linda, maravilhosa, sino. Com uma sainha vermelha, olha só. Sabe? Tênis branco, é isso. É isso, a combinação de cores é isso. Você não precisa ter essa combinação. Ah, eu preciso de um blazer, uma blusinha é, neon, um blazer marinho, e aí a calça laranja. Não é isso que é uma combinação, né? Você tem que ter as combinações que ficam bem em você. Então, eu trouxe... Essas informações para vocês entenderem mais e se descobrirem, né? se autodescobrirem uh, em relação, em questão, às cores que vocês gostam. Então, aqui também, um blazer vermelho, né? uma blusa vermelha, uma camisa branca, calça jeans, olha só isso, básico, simples, funciona, não tenho o que falar, assim... É, é lógico que além da combinação de cores, também tem a combinação das modelagens, né, dos modelos. Se você reparar bem, tem uma diferença aí, tem uma, um pouco de babado. Eu sempre falo nisso, né, que ah, você não precisa colocar... Olha a sutileza de, do babado, que tá na manga, né, no final da manga, dela de uma camisa branca. Calça jeans, olha isso, é uma calça jeans flare, que tem, né, esse, essa, esse vinco... É isso, sabe? Um blazer mais, mais basiquinho, né? Mas sem tanta informação assim de moda, pra fechar tudo, né? Pra quebrar toda aquela coisa muito fashion. Você põe uma peça básica e você equilibra o look. Isso é muito importante também. Outra combinação básica também é o branco e preto, né? Aí você pode colocar também é, marinho com laranja, dá super certo, é, são cores que são mais clássicas e que você não precisa quebrar muito a cabeça, tá? Pra pensar, imaginar, nossa, mas, ai, eu preciso combinar tal, ela já tá praticamente pronta. É só você pensar no tom, né, e o modelo da roupa que você quer, se você quer colocar uma cor em cima ou embaixo, pronto, é isso. Agora eu vou falar também dos pontos de cor, que é muito fácil, gente, é muito fácil, quando você iniciar, você vai sentir muita dificuldade se você não tiver esses pilares, tá? Então, começa, né, com os clássicos, com as combinações clássicas e com ponto de cor também. Vamos lá, deixa eu explicar pra você o que é um ponto de cor num look. De repente você tá aí toda monocromática, né, ou com cores bem básicas, bem, bem neutras, ou sei lá, um cinza com branco, um branco com preto, e aí você pá, coloca um laranja. Isso é um ponto de cor. E para uma pessoa que, como eu, tinha muito medo de usar cores, foi assim, sensacional. Foi muito bom, porque eu perdi o medo. Porque era só colocar um pontinho de cor, pronto, ali, ali tem cor, gente. Não é, não preciso estar tá vestida assim de arco-íris para eu mostrar que eu sei, que eu entendo de moda, de estilo, que eu tenho é, e que eu estou usando cor. Dá uma olhada nesse look. Ela tá com um blazer, uma calça de alfaiataria, né, nesse tom maravilhoso, esse camelo. E aí, pô, soltou uma cor, assim, um verde, que tem detalhes no tênis. Então, o tênis é branco e tem esse detalhe em verde, e é um verde bem vibrante. E com essa bolsa também, que é um verde quase neon, né? Óculos escuro, que eu sempre falo disso, né? dos acessórios, truque de estilo, manguinha do blazer virada. Olha só, não tá colorida? Lógico que tá colorida. Da mesma forma que ela podia colocar aqui também um blazer em uma calça, né? Um terninho marinho. Poderia ser laranja, poderia ser amarelo, sabe? Tudo é questão daquele, do ponto de cor, tá? E aí, vamos lá. Aqui, eu quis colocar essa estampa, né? É porque ela já tá com um poá branco-preto, né? Esse pozinho é muito bonitinho, esse vestido é maravilhoso, é uma graça. Ela colocou essa pochete vermelha, né? Que deu aquele, aquela, sabe aquele baco? Aquela explosão de cor. E também, sapato vermelho. Eu acho legal quando as influenciadoras fazem esse tipo de, de, de combinação, porque embora fique, pareça que fique combinandinho, né, não fica. Elas conseguem é, deixar, colocar, nossa, uma pochete uh, vermelha e um, um, uma sandalinha vermelha de um jeito que não fica aquele combinandinho, sabe, xoxinho. Não, é uma cor ali para levantar o look, para Sabe, ela podia estar com uma bolsinha aqui, uma bolsinha tiracolo, super delicada. Resolveu colocar a pochete ali, ó, para dizer, tem cor, né? E também é uma das combinações clássicas, que é o branco, preto e o vermelho. Então, você vê que tá tudo ali. E ela tá usando, né, esse, esse, um óculos, um brincão, uma pulseirinha bem fininha. Lembrem-se sempre dos acessórios. Faz muita, mas assim, muita mesmo. Muita diferença quando você tem os acessórios certos e você usa a seu favor. Então, presta atenção nessas cores, se inspira e põe, pra, põe em prática. Não deixa é, essa informação parada aí na tua cabeça, em qualquer lugar. Aqui, um pouco diferente da primeira, mas usando a mesma, a mesma cor, né? Que é o verde como ponto de cor. A gente tem aí um, uma saia branca e uma blusa que parece um... Eu não sei se é um... Um cinza bem clarinho ou um bege. Mas o que, o que né, funciona aí é que ela tá usando o quê? Um verde, um verde, sabe? Um verde bandeira, um verde bonito. Não um verde apagado para ficar tudo apagadinho, né? Aquele verde bem suave, um verde bebê azul. É, verde azul, é, um verde assim bem calminho, desbotado. Não, é um verde vibrante, é um verde bandeira. E ele destaca nesse look maravilhoso, sensacional. Aqui também, um pouquinho ao contrário, né, do que eu tava falando, que ali você tem só um ponto de cor, né? Seja num acessório, no numa, numa, num calçado, na bolsa, e aqui é um pouquinho diferente, né? Você tem aqui nesse look, principalmente, uma cor, né, que é neutra, que é o cinza, tem a bolsa que é branca, e você vai colocar uma peça inteira, né, que é uma cor, né? Não é aquele pontinho de cor, mas você consegue aí colocar... Esse laranja para dar esse destaque. Então, é um neutro com cor. Aquele look que tem as cores mais neutras e você consegue colocar aí uma cor mais vibrante, uma cor mais chamativa. Aqui a gente tem o camelo, né? O blazer camelo, blusinha branca, tênis branco e a calça. Isso também, gente, não fica, não pode, não pode e não precisa, tá? Ficar, é, você focar isso só na parte de cima. Pode ser uma calça também, tá? Eu tenho uma calça vermelha que é assim verão eu uso muito porque ela é muito fresquinha, é uma pantacor é, tem tudo a ver com o meu estilo e ela é vermelha. Já tive calça rosa, já tive calça amarela, então é questão de você realmente gostar da peça, gostar da cor, se sentir bem e usar, tá? No caso aqui ela tá com essa, esse, uh, esse rosa, né? Agora a gente tá vivendo aí a época da... Da Barbie, né? Todo mundo de, usando muito rosa. Acho que esse verão vem bem forte o rosa. E um tênis, assim, bem neutro, branco, pra não destoar com o resto do, do look que ela tá usando. Aqui também a gente tem o bege e esse listradão de laranja. Não sei se é um laranja ou um vermelho, mas é uma cor bem chamativa e bem bonita. Então, assim, tá colorida? Tá com cor. Então, é... A listra também a gente pode puxar aí pra um... Uma, uma estampa clássica, né, mais tradicional, assim como a calça também, nesse estilo mais cigarrete, mais, é... mais sequinha, né, esse sapato também com bico fino e essa volta, né, no tornozelo, o óculos que também que é bem vintage, então, ela tá usando aí um, umas cores bem legais e bem vibrantes. O que eu quero deixar aqui... Aqui para vocês, que vocês entendam, que dá para vocês usarem cores de formas muito fáceis, muito simples e que não vai demandar muito, sabe, da, da tua imaginação, do teu, se você entende ou não de moda, tá? É só você entender aquilo que é o teu estilo pessoal, pegar essas estratégias que eu dei para você e aplicar. Eu gostaria muito que vocês me seguissem lá no Instagram, Damaso. Eu fico por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá.